Muito bem, mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu, hoje é um convidado especial, internacional, um grande nome aí, com certeza você conhece ele, eu já vou apresentá-lo, já fazer uma introdução formal do, do nosso convidado de hoje, mas eu vou colocar ele aqui na tela já para não ficar sozinho falando também, eu estou hoje com o Cobra, e aí meu amigo, tudo bem cara? Beleza, tudo na paz. Tudo tranquilo. Cobra, eu vou só fazer uma breve introdução da sua trajetória até aqui. Bem breve, porque se eu for fazer uma introdução longa, a gente vai ficar mais tempo falando da sua introdução do que do bate-papo. Você tem uma trajetória muito grande aí, eu vou falar rapidinho aqui quem é o Cobra, que está aqui com a gente. É, o Cobra é um artista que ele veio da periferia de São Paulo, nasceu em 75 no Jardim Martinica, na zona sul-paulistana. Cobra tem trabalho nos cinco continentes, com certeza você já viu algum trabalho do Cobra pela rua, na sua cidade, ou, ou enfim, nas redes sociais também, que é a nova forma de viralizar a arte aí, e é, é isso, Cobra, prazer é enorme falar com você aqui, é, de verdade a gente estava querendo falar com você fazia um tempo já, admiradores admirador do seu trabalho, até antes mesmo da gente fazer o Arte fora do Museu, o seu, o seu trabalho é bem constante na, na cidade, e é isso, cara, um prazer falar com você aqui. Maravilha, Felipe. É sempre bom poder falar em novas plataformas sobre a minha obra, sobre a minha história. Obrigado pela oportunidade. Feliz. Beleza. Uh, cara, nessa, nesses próximos minutos aqui da nossa conversa, a gente, eu não vou fazer um papo cronológico, tá? Eu não vou começar com a pergunta como você começou. Eu vou começar na verdade, perguntando como é que você está hoje, assim, como é que tem sido para você, que é uma pergunta que a gente tem feito para todos os artistas que a gente vem falando aqui nesse, são mais de 70 já, é, entrevistas que a gente fez nesse período de pandemia, até a gente achou um canal aqui de comunicação, é, acho que a internet, uma coisa que a pandemia trouxe, né? acho que foi essa comunicação virtual, meio que chegou para ficar realmente, e a gente tem falado com vários, assim, a pergunta que eu começo sempre é como é que tem sido para você esse período de pandemia, né? Eu acho que, é claro que eu, hoje em dia a quarentena já não é tão rígida assim, mas mudou bastante a forma de ver a cidade, né? Das pessoas saírem para a cidade e a forma do artista também, né? Inclusive muitos artistas com quem eu falei, eles têm relatado coisas como é, aproveitado esse período de quarentena, de pandemia para ficar mais em casa, treinar, descobrir novas técnicas. Eu queria que você falasse um pouco como que foi para você, principalmente o começo da pandemia, e como é que tem sido agora, nessa, é, vou chamar de reabertura. Né? Olha, é... é super inusitado mesmo, né? tudo isso. Obviamente que pegou todo mundo de surpresa. É, particularmente... Eu sou um cara muito uh, hiperativo. Tá? Então, eu até tenho um pouco de crise de ansiedade devido a isso. Tá? Então, eu estou sempre em movimento. Eu acho que o meu trabalho ele é muito reflexo de como eu sou uh, no dia a dia mesmo. Então, eu estou sempre pensando, criando, buscando, trabalhando, sabe... É... Sou muito do, do trampo mesmo, do, do, do trabalho, eu acredito muito nisso. Foi a forma que eu consegui é, evoluir com o meu trabalho, né? E estou buscando ainda. Agora a pandemia deu um break nessa história. Eu estava num momento importante, no sentido uh, internacional. Eu tinha entre 38 e 45 convites internacionais, dos quais eu estava tratando. Então, um momento importantíssimo que foi conquistado duramente, né? não foi simples esse resultado, e esses convites, eles, eles eram de tudo que é lugar, de vários países, tinha lugares assim, super diferentes e tal, e e eu trato tudo isso com muito apreço né com muito cuidado muita dedicação e tal porque são importantes para mim né é, eu, eu cultivei isso é, então você imagina chegar num ponto de, de receber trabalhos é, sejam eles encomendados pagos ou não tá para mim eu não tenho muita diferença entre uma coisa e outra a minha dedicação é sempre a mesma. E aí eu estava lidando com isso. Na verdade, em janeiro, eu cheguei aí para os Estados Unidos, já para fechar um trabalho lá na frente do World Trade Center, e logo na sequência começou a pandemia. Aí eu já não pude fazer esse trabalho, já começou por aí. E todos os outros que eu estava lidando ou foram cancelados, ou foram adiados, ou foram bloqueados, ou enfim. Então foi um turbilhão... Né, de, de, de negociações às vezes até anos e anos né? porque a partir do momento que eu recebo um, um convite até efetivar essa obra e eu estar tá lá no, no Andame pintando tem uns aqui que eu estou há dois anos conversando, então esses 40 convites que eu estou comentando é, são frutos de no mínimo três anos de negociação e a pandemia bloqueou tudo isso então é, ok, eu fui para um, um outro momento, né, porque eu tive que parar a, a sequência de trabalhos, mas eu também tive que parar como eu sou, né, nesse sentido de correria mesmo, sabe? Eu gosto de, de ação, e aí eu tive que parar tudo isso, me vi confinado, né, no sentido, olha, não pode isso, não pode aquilo, fechou tal, etc., como todos nós, e na realidade eu também tive uma questão pessoal nesse mesmo período que foi o falecimento de uma filha, né, porque a minha esposa, oito é, meses ali de gravidez e, e, e aí, enfim, nasceu um pouquinho prematuro, viveu por 12 horas e faleceu, então foi um momento em que é, é, logo com a saída ali do hospital, ela também, a minha esposa também quase faleceu, o bebê, como eu falei, viveu por 12 horas e faleceu, e aí já veio o boom da pandemia, veio o boom dos trabalhos e tal, eu fiquei super carregado. E para mim foi um peso gigante que eu tive que administrar, né, no sentido pessoal, profissional, emocional, psicológico, vários e vários fatores, e eu fiquei muito doente. Na realidade, assim eu fiquei por uns oito meses mal, mal, mal, assim então juntou a questão do luto com o fato de não poder trabalhar de não saber exatamente por onde ir, né, porque eu tinha plantado isso, a gente tinha preparado o quarto do bebê vários fatores, né, envolvidos então foi uma tristeza muito profunda e eu não consegui lidar com isso explodi mesmo internamente e tive um problema respiratório seríssimo é, é, do qual é, juntou com um problema gastro e aí eu fiquei com falta de ar e, e tive um problema no pulmão também enfim, fiquei mal nesse período né não sabia nem se eu ia conseguir sobreviver a tudo isso porque foi bem, bem cruel mesmo fiquei bem, bem no fundo do poço e aí fui passando por vários médicos e tal, e buscando alguma saída para tudo isso. E e aí fazendo alguns tratamentos e tal, também buscando na fé, buscando em Deus também, que é uma uma coisa que é um alicerce para mim, a questão da fé. E fui melhorando, comecei a pintar algumas coisas, e aí eu percebi que eu podia fazer algo diferente do meu trabalho também, dentro de toda essa situação. É, no sentido do próximo, sabe? Eu passando por tudo isso, mas percebendo pessoas que estavam passando por situações é, iguais, similares, diferentes, piores, catastróficas, enfim, gente perdendo emprego, morando na rua, é, famílias inteiras passando fome, uma situação complicada, sabe? E, por algum motivo, muitas pessoas, eu passando por isso, e, e, e essa questão da saúde, muitas pessoas me pedindo ajuda nesse sentido também, sabe? Ah, poxa, artistas me pedindo ajuda. Por exemplo, teve um artista uh, que falou comigo durante um longo período que ele vendia arte na praia, sabe? E a praia ali fechada, e, enfim, ninguém para comprar arte do cara, o cara com o bebê em casa, não tinha do que sobreviver. Foi só um caso, mas dezenas e dezenas de outros assim, que eu fui tendo acesso. E aí o que eu decidi fazer foi isso, sabe? Não foi só ficar no meu ateliê ou só ficar criando obras em menor escala, mas foi tentar criar algo no sentido de dar apoio para outros artistas ou incentivá-los ou, ou criar obras no sentido social. Então, cheguei a fazer leilão com algumas peças e tudo mais, a gente apoiou pessoas, moradores de rua, e aí eu fui desenvolvendo várias ações nesse sentido, com algumas ONGs, com outros institutos e tudo mais, e comecei a pintar também nesse período algumas obras relacionadas a esse processo que eu estava passando, e foi assim que que eu fui tendo esse desdobramento durante a pandemia, né? E é mais ou menos assim como eu estou até hoje. Enfim, né? então eu ainda estou nesse processo de, de me recuperar, eu estou nesse processo ainda de, de viajar, de fazer as obras e tudo mais, porque eu tive esse baque, né? mas agora eu já me sinto melhor, já pintei bastante coisa e tal, e já estou voltando às atividades regulares novamente. Você falou desse é, desse trabalho seu, né, de ajudar as pessoas. Eu acho que tem um tem uma camada aí também que é, para mim é, é nítida na no, no seu trabalho especificamente, que é o como que a arte ajudou as pessoas a passarem é, de uma maneira mais amena esse período da pandemia, mas assim em qualquer período de gravidade, na verdade, assim. Que o, o seu trabalho é um trabalho você, você até falou, né do, tem, um, tem um lado espiritual, tem um lado de uma mensagem positiva, muito forte. É, e tem um trabalho seu que eu acho muito emblemático, que é um... Principalmente nesse período, que eu acho que tem a ver muito com, com o que você passou, que é o Mão de Deus. É esse o nome, né? Do, na entrada Na entrada ali do... Isso, na entrada do, do, do, do Minhocão. Que pra quem não viu, é enfim, são duas mãos, né? Tipo, como se estivesse puxando... É, de uma água ali, assim, é um trabalho muito bonito seu, e é um trabalho que é um trabalho que dá uma esperança, né, acho que ele, esse trabalho circulou bastante, eu vi muito pessoas viralizando esse trabalho, compartilhando, né, entre redes sociais, assim, e esse trabalho seu, acho que ele também tem essa, esse papel, né, Cobra, acho que para além desse trabalho, digamos assim, mais visível do, de uma ajuda que você oferece para um artista da, de Santos, seja é lá de onde for, tem esse trabalho que você coloca na rua, que impacta a vida de várias pessoas de uma maneira positiva também. Olha, é... a gente vai passando por processos de evolução, né? claro. Então, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, conforme eu fui viajando, conhecendo outras culturas, outras tradições, outros costumes, outras religiões, a gente vai absorvendo muita coisa e vai percebendo também Uh, outros valores, né? a gente vai acrescentando também valores, princípios, ética, a gente vai aprendendo também com os nossos erros. Né? Então, é, eu estou nesse momento sabe, de entender as pessoas que sempre estiveram comigo, que lutaram comigo, a valorizar realmente tudo isso no sentido da minha arte, entender que, para mim, hoje, sinceramente... É, eu já tive momentos em estar preocupado com, com a luz e sombra, a perspectiva, a anatomia, a linguagem, a estética. Já, sim, já passei por muito, muitos desafios em relação a isso, né? porque pintar na rua é complicado, é diferente de um ambiente controlado, de um estúdio com a luz e tudo mais, né? com uma tela no um formato que você espera. Pintar na rua você está sujeito às condições climáticas, à chuva, frio, uh, enfim calor, a, ao formato do prédio. Às vezes você tem uma ideia. Quero pintar tal coisa, mas o formato do prédio, a ideia é horizontal, o formato do prédio é vertical. Às vezes tem 50 janelas lá no meio que você não consegue uh, criar algo uh, coerente com aquele formato. Mas por que eu estou te falando isso? Porque hoje, para mim, o mais importante não é nada disso. O mais importante é o que vai ser feito com aquele espaço. Qual é a ideia? O porquê aquilo está sendo realizado, entendeu? Qual é o significado? É, para mim não importa. Hoje, nesse momento em que eu passei anos e anos e anos da minha vida desenvolvendo essa questão de pintura e tudo mais, essa busca sabe, incessante, infinita, né? porque, na verdade, a gente nunca vai aprender... É, a pintura é algo que sempre tem algo a acrescentar, sabe? É, mas a mensagem, o significado é algo interno, entendeu? Então, quando eu vou pintar hoje, as mensagens que eu coloco na minha obra, o motivo, a conscientização, esse é o real objetivo de hoje, depois de mais de 30 anos pintando nas ruas, eu ainda me senti motivado para sair e pintar, sabe? Agora mesmo, eu estava em Curitiba nesse final de semana, você comentou sobre esse mural da mão de Deus, e chegou um rapaz lá, devia ter 30 e poucos anos, e ele me mostrou a foto do mural e falou, meu amigo, através dessa imagem, eu consegui sair de um quadro de depressão, Parece incrível isso, parece inacreditável, mas é real, sabe? É, é, ele comentou que quando ele viu aquela imagem, ele sentiu é, que ele podia ter esperança, que ele podia acreditar novamente, que tinha objetivos, coisas para ele conquistar, e ele conseguiu sair de um quadro do qual eu já passei também, sabe? Eu entendo bem o que ele passou, e quando eu pintei aquele mural, eu estava super doente, Entendeu? Eu estava em cima daquele andame ali, eu estava passando por momentos dificílimos, super difíceis, né? Dificílimos, né? E aí, é, quem vê o mural pronto não consegue imaginar quais são os bastidores, né? Então, todo dia eu ia para lá e pensando realmente nisso, sabe? Eu preciso sair desse lugar que eu estou, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso, eu preciso me curar disso que, que aconteceu comigo, né? Porque eu não tenho controle, ninguém tem controle sobre nada. Mas a pintura que eu fiz ali, naquele momento, ela também me mudou. Ela também fez sentido para mim, ela também me transformou, sabe? Então, aqueles 10, 12 dias que eu fiquei indo pintar aquele mural, eu tive contato com tantas pessoas ali, tanta gente me mandando mensagem nas redes sociais, é, é, falando que, que sentiram uh, o, o significado daquela obra, tanto para mim como para elas, gente que está afundada em drogas, é, depressão, é, desesperançosas mesmo, no sentido da arte. Ah, eu não sei mais o que eu vou fazer, sabe? Essa semana mesmo eu recebi uma menina que me procurou falando exatamente isso. Ah, eu tô nível... Nem, eu nem sei o que é isso, tá? Mas ela me disse tô no nível 4 de depressão, eu não consigo mais pintar, eu não consigo mais criar, não consigo mais fazer nada, eu fico num quarto escuro... Então, você vê, é uma condição que a pandemia colocou muita gente, sabe? Então, não só a minha arte, mas há tantos artistas ao redor do mundo que estão colocando o seu trabalho aí, estão dando, sim, uma nova visão para a cidade, um novo aspecto para as pessoas que estão caminhando ali, né? as pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão nervosas, é, tudo né? acontece nas ruas ali. E acho que a arte ela tem esse papel, né? Independente do que cada artista pensa ou porque ele colocou o trabalho ali, eu acho que ela transforma a vida das cidades para melhor, com certeza. Acho que não. Estamos super alinhados aqui até. uma coisa que a gente acredita muito no, nesse poder de transformação é, da arte na vida das pessoas, né? E as pessoas não se dão muito conta disso, é, principalmente porque acho que assim, acho que São Paulo isso é muito mais claro para mim. Acho que tem tem uma quantidade tão grande de arte urbana que você às vezes passa despercebido por ela, né, mas você não, se você parar para prestar atenção em determinados elementos da cidade, né, arquitetura, escultura, murais, grafite, você acaba sendo impactado com aquilo, essa história que você contou eu achei muito bonita, assim, até é, já dando um spoiler, assim, que é uma pergunta que a gente sempre faz no final da entrevista, mas eu vou fazer agora para você, porque, enfim, eu acho que talvez você tenha mais histórias desse tipo. Que é exatamente isso, Cobra. Como que a, a arte transforma a vida das pessoas, né? É, e cada artista, às vezes é isso, né? Você coloca uma obra lá, às vezes você não tem um feedback, você não sabe o que é pior, como que é isso afetou a vida de alguém. E você acabou de dar um exemplo muito bom, assim, que é isso. Alguém lá em Curitiba que viu um desenho seu e, e, e ajudou a pessoa a sair da depressão. É, eu queria, que você, se você quiser contar alguma história, de como, fora essa, óbvio, que é uma história incrível, de como um trabalho seu afetou a vida de alguém e você ficou sabendo, isso foi muito importante para você. Pode ser de agora, ou uma coisa recente, ou uma coisa mais antiga, assim. Mas aí, só para a gente ter um pouco da noção de como que a arte transforma a vida das pessoas, principalmente a arte urbana. Olha, é... eu fiz uma obra... É, no meio da pandemia aí, chamada coexistência. Algumas pessoas viram, outras não, enfim. Que eu coloquei crianças de diferentes religiões juntas ali, em posição de oração, é, no momento em que não tinha vacina, não tinha nenhuma perspectiva de melhora da situação e tal. E, primeiro, eu fiz uma tela, né? Eu fiz uma um pequeno painel e depois eu fiz uma série com 100 cópias de serigrafias a respeito dessa obra. E aí eu estava na internet um dia buscando algumas coisas e tal, e me deparei com uma situação dos moradores de rua mesmo, né? de pessoas em situação de rua. E isso, para mim, foi muito, muito pesado assim, no aspecto de que hoje a gente que convive muito na cidade de São Paulo, você passar lá pelo centro, por exemplo, você vê um número enorme, como aumentou o número de gente nessa situação. Né? Eu já tinha feito outras obras nesse sentido também. Uma vez eu pintei uma cama em 3D, é, com essas pinturas anamórficas, uhum. para uma moradora que dormia ali junto com seus filhos numa caixa de papelão durante oito anos. E eu pintei uma cama em 3D ali e tal, para conscientizar as pessoas nesse aspecto, né? De que, enquanto nós estamos nos nossos carros, confortáveis e tudo mais, tem pessoas realmente ali precisando de todo tipo de incentivo. E não é necessário você ser rico para ajudar as pessoas, né? Você pode ajudá-las desde um abraço, uma palavra de apoio, de incentivo, visitando alguém no hospital, ajudando com cesta básica. Enfim, tem várias maneiras. Mas eu peguei essa obra com a existência e consegui fazer um leilão com essa obra. né? E Aí eu tive contato com muitos desses moradores porque a gente conseguiu arrecadar um valor e transformar isso em alimento. Então, foram 20 mil pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo que a gente conseguiu beneficiar por um período. Né? Então, foi muito é, complexo, também, poder estar ali muitas vezes, ver a situação que essas pessoas estão, né é, muitas crianças ali. Então, às vezes a gente pensa que outras cidades, outros estados, a gente está passando por outros lugares né do Brasil que passam por fome, mas aqui em São Paulo mesmo, na periferia, no Jardim Ângela, eu estive recentemente no Jardim Ângela, eu fiz uma obra também, uh, Pintei uma árvore de Natal, eu pintei essa árvore em MDF, né? simulei como se fosse uma árvore e convidei as pessoas a doarem brinquedos para o Natal. E aí agora, um dia antes do Natal, estive no Jardim Ângela, onde tem um lixão que foi desativado, porém tem muitas residências em volta desse lixão, sabe? E assim, não existe saneamento básico, as pessoas realmente numa condição dificílima, alimentar também, de saúde, precária, tudo. E aí, nós chegamos lá, levamos cerca de 300 presentes, sabe? E as crianças todas formaram uma fila enorme ali em volta daquela árvore. A gente colocou aquela árvore ali, colocamos todos esses presentes. Então, foi uma obra que eu convidei as pessoas a participarem, sabe? Então, é, isso não só altera a situação ali de uma criança que não ia receber presente algum, como alterou a minha vida, é, estar ali e ver aquela situação, sabe? perceber que realmente a gente pode fazer algo, e eu estou procurando fazer algo com o meu trabalho. né? Então, também complementando é, uma outra coisa que eu, que eu me lembro, é, foi um cilindro que eu fiz durante a, a pandemia. É, eu, ia, eu ia até te perguntar desse cilindro, aí que também foi mais uma ação, e foi justamente num, num período é, gravíssimo de falta de oxigênio né, nos hospitais. É exatamente, é. aí eu, eu não, não sabia como funcionava, não tinha conhecimento algum, enfim. Comecei a buscar empresas que tinham esse cilindro, Aí eu encontrei uma empresa no interior de São Paulo. Eu pessoalmente fui lá, comprei um desses cilindros, criei aquela arte, né? E consegui fazer um leilão com essa arte. A gente arrecadou 700 mil reais e isso foi integralmente transferido para a compra de duas, três, quatro usinas de oxigênio que foram enviadas para Manaus, né? Então, assim, eu acho que a arte pode ter esse papel também de transformar vidas, sabe? Além das mensagens que são colocadas nas cidades, ela também tem essa questão é, da transformação. Por exemplo, eu fui convidado para pintar em Roma, é, num determinado local, que era uma fábrica desativada. Tá? E existiam cerca de 100 famílias que viviam ali dentro daquela fábrica. E aí, a ideia foi o quê? Pintar todo o interior dessa fábrica e as paredes externas, porque o governo lá local já tinha um decreto para retirar todas aquelas famílias dali. Elas iam para uma situação muito pior do que aquelas já estavam. E aí, o que acontece? Através da arte que foi colocada ali, houve uma sensibilização ali no governo e as famílias não foram retiradas do local, e o local virou um museu. Então, as famílias vivem ali e o local é um museu. Então, você caminha é, é, pelos locais onde tem as pinturas e você vê também os quartos onde as famílias vivem. sabe É uma coisa impressionante. então Ou seja, pelas pessoas que estão ali, pelas vidas que estão ali, não havia uma mobilização. Então, a arte ali teve o um papel de uma mudança. né? Então, as pessoas hoje continuam tendo de morar por conta dessa transformação, que não foi só o meu trabalho. tá? Artistas do mundo inteiro foram para lá pintar é, por essa causa. Então, não podiam mais demolir o local, não podiam mais fazer nada, porque houve uma mobilização que as obras de arte não podiam ser retiradas dali. É impressionante, mas acontece. Pegando o gancho do... do, do... Da, dessa obra que você leilou, né, do, do Oxigênio. Eu queria que você falasse um pouco também do trabalho que você fez nas empenas né, do, do, do HC. Né? É um trabalho mais recente, é o último trabalho que eu fiz. É um trabalho que está numa parede... Tem, tem um trabalho que está numa parede interna, né, que na realidade ainda está em processo, e o trabalho externo. Esse trabalho externo tem 20 metros de altura por 10 metros de largura também é um trabalho que eu fiz inspirado numa outra ideia e depois eu acabei levando para lá, né? Também com dentro desse processo da pandemia que eu fiz uma série de trabalhos também aquele que está ali na região da Oscar Freire chamado seja luz, é, que tem o um pensador dentro da lâmpada e tal. Eu criei esse painel do seja luz também com essa ideia dessa reflexão é, trazendo para as pessoas é, que as pessoas é, pensem que elas podem fazer a diferença na vida das, de outra pessoa, de alguma maneira. Né? Então, seja a luz na vida de alguém, é, nesse momento sombrio que a gente passa em todos os aspectos. E essa obra das clínicas vem nesse mesmo nesse mesmo sentido, buscando a relação entre ciência e fé. Né? Então, falando que não há nenhuma controvérsia entre você ter fé... E acreditar na medicina, acreditar nos médicos, acreditar na vacina e tudo mais. Então, é uma obra que eu coloquei ali com esse objetivo. É, falando um pouco de técnicas, é, o, o seu trabalho no Rio de Janeiro, né, que é um, um trabalho que acabou entrando até no livro dos recordes, o né, um trabalho ali no... No Boulevard. Já, no, no Boulevard ali. É, enfim, é um trabalho que virou também mais um ponto turístico na cidade ali, mas turístico relacionado com arte urbana e a pergunta que eu vou te fazer na verdade assim é, é como é, enfim você co começou grafitando né você começou em paredes pequenas e de repente você tá se vendo grafitando em, em, em, Muros enormes. em, lugares, em lugares enormes assim eu queria que você falasse um pouco da dificuldade que assim aí, como você falou né quando estava falando do trabalho da mão de Deus às vezes a pessoa não sabe como é que foi feito um trabalho assim demanda uma força física até imagino eu de ficar muito tempo parado e sol e chuva e dimensionar certo para entrar ali fora o risco de ficar pendurado eu queria que você contasse um pouco como é que se como é que deu essa transição sua para para paredes né para esses painéis maiores é, e como que é né enfim trabalhar né, nessas condições é como eu falei para vocês a, a minha intenção maior hoje ela está ligada à criação, tá? Então, eu levo mais tempo na criação do que na produção ah, do painel especificamente. Os dois são complexos, são diferentes. Eu sou um cara autodidata, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas faz sentido, porque eu tenho trabalhado nos cinco continentes é ressaltando que em alguns países eu volto muitas vezes, eu tenho 50 murais dos Estados Unidos, 20 deles em Nova York. E isso demanda o quê? Tempo de pesquisa, uma imersão na história mesmo. Né? Então, o que eu não aprendi na escola, eu estou aprendendo na prática mesmo. Então, assim, me convidaram para ir para a Rússia, me convidaram para ir em cada lugar que eu vou, como o meu trabalho está muito alicerçado nessas bases, de tolerância, respeito, união dos povos, racismo e tudo mais, eu sempre estou buscando uma conexão entre isso e o local onde a minha obra está sendo colocada. Né? Então, às vezes, eu faço 10, 20, 30 desenhos diferentes. Agora mesmo eu estou trabalhando em dois projetos aqui, pelo menos, eu já devo fazer em breve, e eu já fiz, sei lá, 15 artes diferentes eu já busquei tudo o que é e não cheguei ainda no resultado do qual eu ficasse satisfeito. Porque eu sou muito, muito crítico em relação a, a, ao que eu estou fazendo. Muito crítico. Tem trabalho que eu faço até hoje que nem foto eu tiro, que eu não gostei do resultado e tal. Então, eu vou tentando resolver isso, buscar algo que faça sentido primeiramente para mim. Agora, a questão do tamanho dos murais, é, respondendo para você, foi acontecendo naturalmente. Tá? Na real mesmo, eu nunca pintei, no começo da minha trajetória, superfícies menores. Eu já comecei a pintar muro. Né? Isso em 87, 1988, eu já fazia muros. E aí eu fui uh, buscando uh, essa especialização em muro mesmo. Hum. A mudança se deu quando eu comecei a pintar tela. Né? Então, aí sim eu tive que pegar um trabalho que eu já estava acostumado em grande escala e fazer pequenininho eu falo para você o seu, é mais o seu difícil... processo o seu processo na verdade foi inverso da maioria dos grafiteiros né? foi inve... é mais difícil pintar pequeno do que pintar grande pelo menos na minha técnica e tal naquilo que eu me proponho a fazer né então hoje eu tenho também obras em tela a quantidade é pequena mas para cada mural que eu faço eu tenho uma tela que seria o original do mural. Às vezes eu faço antes de pintar o mural, para entender já o resultado, às vezes eu faço depois. Depende de cada situação. Agora, é, pintar na rua é uma experiência, é, como eu posso dizer, eu não faria outra coisa da minha vida. Teve até alguém que me perguntou recentemente, você pensa em se aposentar, ou o que, que você pensa em fazer, ou você quer fazer uma outra coisa... Eu não quero fazer mais nada, sabe? Não tenho. Eu sou muito bem resolvido nessa escolha, nesse caminho. É, e eu tenho um benefício, né? Porque diferente de um atleta, por exemplo, que quando chega numa determinada idade dificulta mais e às vezes ele se aposenta. No meu caso, eu tenho outros suportes, né? Então, se chegar o momento em que eu não consiga mais subir a escada, não consiga mais esse desafio que você está falando, Pô, pintar no andame, eu estava esticado, estava a menos não sei quantos graus. A gente estava na lateral de um prédio de 60 metros de altura. Os meus dedos é na, estavam na cidade do vento, Na cidade do vento, só isso. No vento, no frio, o meu dedo estava congelado, literalmente. Eu colocava Imagina. luvas e tudo mais e não dava para pintar. É, tem a segurança também. né? Tem um parceiro, um amigo, que é o Aguinaldo, ele caiu de um andame de 10 metros de altura, ele tem 50 pinos no rosto, por exemplo. Eu já caí de escada pelo menos três vezes. Então, tem um risco também tudo isso, né? não é tão simples. Pintar murais em grande escala, eu tenho uma técnica que eu uso até hoje. Eu acho que é uma técnica que até os egípcios usavam, que é a questão de né? Então, eu faço um desenho sempre em menor escala, e aí o muro é todo quadriculado. E aí, a partir desse quadriculado, é, eu consigo me situar ali e tal. Tem artistas hoje em dia que utilizam diversas outras técnicas, enfim, cada um tem uma história. Mas eu gosto muito dessa técnica de quadriculado, me sinto mais confortável, porque se eu tiver 80% do resultado final do trabalho e eu não gostar de alguma coisa, eu posso requadricular e entender ali onde está a luz e sombra, como eu posso melhorar aquele detalhe e tudo mais. Então, é isso, foi acontecendo naturalmente, eu não busquei estar no Guinness Book, eu tenho duas obras no Guinness Book, eu não busquei, aconteceu espontaneamente, essa do Rio e a outra que está aqui na Castelo Branco. É, Mas, por que pareça, hoje a maioria dos convites internacionais que eu recebo são para pintar murais gigantescos, como se isso fosse a coisa mais simples do mundo. né? Eu acho que as pessoas viram e falaram, meu, esse cara pinta muros gigantes, e eu recebo convites para pintar morais de mil, dois, três, quatro, cinco mil metros. Eu estou com agora na Itália de três mil metros quadrados em Samarino. Claro. Então, demanda muito trabalho. Às vezes, dois, três, quatro meses de trabalho. Não é uma coisa que é feita em uma semana, cinco dias. Mas, mas é gratificante, né? como eu estou te falando. É, o desafio para mim hoje, onde eu mais... Onde eu mais é, tira meu sono, vamos dizer assim, é, é a quantidade de convites que eu recebo, que é uma benção. Né? Eu jamais imaginei que o meu trabalho pudesse ser tão abrangente como está sendo hoje. Agora mesmo eu estou negociando um trabalho na Coreia, por exemplo, vários na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nos Emirados Árabes. Eu vou fazer uma exposição daqui. Uh, um mês e meio em Dubai, sabe? Então, muitas culturas diferentes e tudo mais, é, mas o desafio é isso, é, é criar, porque o meu trabalho está alicerçado na história, né? então, assim, eu vou para os Emirados Árabes, eu pesquisei tudo, eu assisti, sei lá, 20 documentários sobre a história, dos... acho que nem eles mesmos viram a quantidade de documentário que eu vi, vi todos os documentários, comprei todos os livros, assisti filmes, é, falar a verdade para você, até o Islã eu ouvi, é, eu não li, mas eu ouvi, eu coloquei o, o, o Islã e fiquei dias e dias ouvindo, porque eu queria entender mais da cultura, eu queria compreender os porquês, qual é o significado, então eu acho interessante isso, sabe? É, eu quero saber o que eu estou fazendo, entendeu? Eu quero saber o que, o que aquele país pensa, qual é a cultura, é, como eu posso desenvolver o melhor trabalho, Dentro desse convite, agora eu tô com uma possibilidade de ter uma obra permanente dentro da ONU. É, eu mandei para eles mais de 30 propostas, para você ter uma ideia. Eu fiquei tão entusiasmado com essa possibilidade, eu passei dias e dias criando e pensando sobre isso. É, criei painéis na frente, fora, fachada, um monte de coisa. Pode ser que eles não aprovem, mas pelo menos eu fiz o meu melhor, entendeu? Então, para mim, arte está muito relacionado a isso. A, a esforço também, sabe? A dedicação, a, a vida, sabe? Não há... Para mim, pintar, assim... Eu amo fazer isso. Eu adoro criar. Para mim, criar é, é algo que eu me sinto feliz, eu me divirto fazendo isso, entendeu? Então, quando surge um convite de um tema que eu não tenho a mínima ideia, um país que eu não tenho a mínima ideia, às vezes eu nem eu nunca ouvi falar, eu acho isso fantástico. Porque aí eu falo, bom tá colocado aí o desafio e a partir desse ponto eu vou ter que criar algo sabe então do nada é uma parede em branco um prédio algo assim eu vou ter que pensar em algo que tenha sentido e aí é como eu falei para você que tem uma mensagem dentro dos temas que eu estou conectado que tem uma conexão com a cidade que respeite o ambiente público também porque pintar na rua tem isso é uma questão de que a rua não é minha eu não sou dono da cidade, a rua é de todas as pessoas, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes pensamentos. Então, pintar na rua, ocupar a cidade com as obras é uma grande responsabilidade também. Tem idosos, tem crianças, tem pessoas que pensam diferente. Então, é diferente de você expor uma obra dentro de uma galeria, por exemplo, sabe? Eu tenho liberdade criativa, hoje as pessoas me convidam por aquilo que eu desenvolvi, por aquilo que eu criei, mas eu gosto de entender a arquitetura do local, eu gosto de entender é, como funciona, qual é o pensamento, o que está tá por trás de tudo aquilo, como você comentou. É diferente você passar de carro numa cidade, passar caminhando ou passar de bicicleta. Então, você percebe os parques, você percebe o paisagismo, você percebe a arquitetura... Você percebe coisas que, dentro de um carro, você não percebe. Você não sente a cidade. É diferente tudo isso. Né? Então, quando eu vou pintar, sempre que possível, eu gosto de ir primeiro até o local. Perceber, sentir, entender. Por que isso é assim? Por que esse padrão de cores foi estabelecido nessa cidade? Né? Eu estive em Londres e eu quis entender. Para pintar em Londres, por exemplo, tem uma paleta de cores... E se fugir daquela paleta, é, a prefeitura não autoriza, sabe? Ou você tem que entrar com um processo lá, leva até dois anos para eles autorizarem. Tem regiões que não, mas as regiões que são tombadas e tudo mais. Então, tudo isso é interessante, né? De se pensar o quão, é, quão complexo é. Eu costumo dizer o seguinte, desculpa, só para fechar aqui. Não, fica à vontade, imagina. É, pintar hoje é a parte mais fácil, Tá? agora o processo burocrático que está envolvido para chegar até a pintura que é o difícil entendeu é, assim, todas as autorizações os vistos as permissões a segurança do trabalho subir não subir está frio está neve está calor o que está acontecendo é, é, as questões da própria arte né tudo quando eu estou lá no prédio você pode ter certeza ah o cara está lá pintando meu ele venceu vários e vários desafios, né? Posso te dar um exemplo aqui? Eu fui para a Eu estava na Europa, eles me convidaram para um trabalho lá. Eu fui lá e eles queriam que eu pintasse algo é, que não está dentro do meu, do meu, daquilo que eu acredito, do que eu queria Sim. fazer, sabe? É, e aí o que, que acontece? Eu queria fazer algo relacionado a Anne Frank. É o que eu queria é. fazer. Eu Só que isso que fosse... não foi tão simples como parece. Para conseguir fazer aquele mural da Anne Frank, mesmo tendo um, recebido um convite da cidade, a cidade não queria. Então eu tive que passar por permissões da prefeitura, eu tive que passar por autorizações de órgãos que cuidam da paisagem urbana, né? É, do, da comissão que cuida do bairro e também da casa Anne Frank a casa Anne Frank me, me chamou lá um dia e eu tive que responder mais de 30 perguntas para a casa Anne Frank Por que você quer fazer um mural sobre a Anne Frank então assim, se meu trabalho não tivesse os alicerces que ele tem de paz, de respeito, de tolerância de união dos povos, eles não teriam aprovado eles viram meu histórico para poderem dar o sim ou não para aquela obra, entendeu? Então, é interessante, mas é complexo. E aí eu consegui fazer a obra, mas para isso eu fiquei cinco dias lá na cidade, aguardando as autorizações, até chegou no momento que a gente achava que não iam mais autorizar. E aí começou os órgãos todos a autorizarem, e a gente conseguiu fazer, a prefeitura autorizou e tal, então foi legal. Pegando, vou pegar o gancho da, da Anne Frank aqui, porque o, o seu trabalho vou fazer duas perguntas em uma, tá? O, o seu trabalho tem, a, inclusive dá para ver no, no fundo aí, seu trabalho tem essa questão das representações de, alguns deles, né, óbvio, né, mas é, talvez os mais emblemáticos, sejam essas representações de rostos, né, inclusive de alguns, até de pessoas é, ilustres, né, pessoas famosas, como o caso da Anne Frank, a gente pode pegar, sei lá, o Niemeyer ali na Paulista também, é, e também tem essa questão geométrica, né, é, o que, que veio primeiro, Cobra? Foi a questão geométrica ou foram os rostos? Olha, é... obviamente que eu não cheguei nisso por acaso, né? claro, com certeza. É... O que acontece é que grande parte das figuras que estão hoje estampadas nos murais, como Martin Luther King... Gandhi, Dalai Lama, vários personagens, Madre Teresa, é, personagens mais conhecidos, eles estão muito ligados a, ao que eu acredito. Né? Então, por exemplo, muitos são líderes da paz, é, muitos falaram das questões raciais. Eu vivi muito isso durante a minha infância, questões de violência, questões de racismo... É, é, questões de preconceito, então eu fui buscando inspiração e fui buscando conhecer pessoas que tinham mensagens a respeito disso que nós vivemos hoje, intolerância, né? tanta coisa que acontece, né? tantas guerras que a gente vê, é, é, tanta insegurança que a gente passa. Então, é, primeiro, eu coloquei as mensagens, desde o começo, Desde quando eu estava no hip-hop, eu já pintava murais falando dessas questões, porque o hip-hop já traz muito desses argumentos, né? Na periferia e tudo mais, dessa divisão social, da questão da falta de oportunidades também que tem, né? Dos jovens que muitas vezes são fisgados ali pela, pela falsa oportunidade do mundo do crime ou do tráfico de drogas acabam se afundando nessa história tantos talentos que são perdidos ali e tudo mais então estou falando isso porque primeiro eu comecei a desenvolver e trazer esse tipo de argumento na minha obra foi que eu aprendi nas ruas na minha história que eu aprendi vivenciando mesmo né é... em algum momento da minha vida eu me inspirei muito nos grafites que eram feitos nos Estados Unidos também. Claro, isso não é só a minha história. Muitos grafiteiros, a Marta Cooper, os grafites de Nova York, enfim, dos trens. Desculpa, desculpa só te interromper, mas é, você é de uma geração, é, enfim, são mais de duas décadas aí, né? você falou três décadas já de, de, de trabalho. Décadas. Cara, como é, que você, como é que você tinha acesso a essa informação? né? Porque acho que hoje em dia, quem está vendo essa entrevista assim, eu falou assim, assim, cara, era uma época pré-internet, né? Acho que não existia TV a cabo. Como que você tinha acesso a esse tipo de informação? É, o interessante é que, assim, é, tinham muitos encontros é, na comunidade, né? É, Para falar dessas mensagens, eu participava desses encontros. Tinham muitas palestras também que falavam dessas questões sociais e tudo mais. Então, isso... Já desde menino ficou muito claro na minha cabeça sabe, a dificuldade que eu teria, o tanto que eu teria que lutar é, devido à minha origem, né? o quão difícil tudo isso seria, é... e aí tinham alguns clipes de música, né? clipes mesmo de hip-hop, de, de Tupac, de, de run DMC, de grupos de hip-hop de Nova York que mostravam já grafites e tudo mais, tinham um livros que chegaram aqui como Subway Art, Spray Can, que eram livros que eram verdadeiras bíblias, né? lá desde o começo, que vários artistas utilizavam esse livro, que revolucionou. Na verdade, eu, eu poderia dizer aqui é, que grande parte da arte que a gente vê no mundo hoje, a grande responsável pela disseminação disso foi a Marta Cooper, através dos livros dela, Tá? filmes também, tinha alguns filmes é, de rua e tudo mais. Então, foi assim que eu, que eu aprendi é, a ver esse lado, né? a, a conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades. Foi assim, mas não tinha contato com outros artistas internacionais, a não ser esporadicamente algum vim aqui para São Paulo. Né? E eu sou da segunda geração de grafiteiros. Assim, embora eu conheça os artistas da primeira geração, eu tive pouco contato com eles e a história deles, o porquê eles pintam, tem pouquíssima conexão do porquê eu pinto também, entendeu? Então também tem isso, né? É, tem essa diferença. E aí também complementando o que você perguntou anteriormente, é, a questão das obras em si, elas também têm muito a ver com essa, essa releitura é, é, do universo do grafite de Nova York, né, das cores, das formas e tudo mais, com esse universo que eu vivenciei, né, da violência, do racismo, do preconceito, da discriminação, com os fatos históricos dos quais eu também acompanho, sou colecionador, como no caso de imagens é, da Anne Frank, Muitas vezes são imagens em preto e branco, ou imagens em sépia e tudo mais. Algumas vezes eu comecei a fazer uma releitura dessas imagens antigas, é, imagens históricas. Né? Então, comecei a criar elementos nessas figuras. Muitas vezes os elementos também estão ligados ao universo da figura. Por exemplo, as cores e as formas que estão na imagem da Anne Frank são a capa do diário da Anne Frank assim como no caso das formas que estão no mural do Oscar Niemeyer. São obras do Oscar Niemeyer. E aí por diante. Né? Então, eu também busco uma relação entre a figura, entre a história e o porquê aquilo está sendo feito. Tem alguma figura histórica ainda que você, tá, que você sempre quis fazer e ainda não fez? Olha, isso eu estou aprendendo dia a dia. Tá? E assim, eu já pintei é, acho que a quantidade de anônimos que eu pintei É muito maior do que a de conhecidos Também vale a pena dizer tá? Então, por exemplo, o condicionado Que algumas pessoas conhecem que era um, Ele era uma pessoa em situação de rua Que ficava uh, uh, em São Paulo é, Ele morava ali Ele morou por vários e vários anos ali Ele era um escritor Então ele morava numa pequena tenda E ele tem uma pilha de livros enorme ali então, eu tive um contato com ele, fui algumas vezes lá e tudo mais. E só depois de muitos anos, é, a família dele acabou descobrindo que ele vivia naquela situação e tudo mais. Mas, antes mesmo disso, eu pintei um mural dele, é, mostrando essa situação em que ele vivia e tudo mais. Cheguei a fazer dois murais sobre ele. É, assim como eu tenho murais, é, por exemplo, eu fiz uma, um painel uma vez sobre crianças desaparecidas. Então, eu tive contato com uma mãe é, que a filha dela é, desapareceu. Então, assim, é, eu pintei um retrato enorme da filha dela na lateral de um prédio, buscando através dessa pintura que as pessoas pudessem ver e a gente colocou ali o um contato, é, como poderiam é encontrá-la e tudo mais. Então, assim, eu gosto também de utilizar o meu trabalho dessa forma, mas também resumidamente os personagens que eu acabo colocando e pintando são personagens que eu admiro, tá? Quando são conhecidos por algum aspecto, mas é, não pelo fato de serem famosos, tá? Não é claro. pelo fato de serem famosos, mas sim pela luta, pela representatividade, pelo significado, enfim. Acho que é isso. Que eu, vou dizer. eu acho que também tem um tem um Acho que o seu trabalho desperta uma curiosidade em muita gente. né? Por exemplo, acho que a figura do Martin Luther King pode não ser tão famosa para os brasileiros, mas qualquer a partir do momento que você pinta aquela figura, talvez desperte uma atenção daquela pessoa para buscar né? É, saber quem são essas pessoas. Acho que tem também essa, essa de aguçar a curiosidade do, do amante da arte. ali. Né? Com certeza, com certeza. Assim como... É... Muitas vezes eu, eu estou num local e acabo, estou num museu, né? estou numa galeria, enfim, e ali acabo descobrindo muita história através daquelas obras. Eu acho que a arte de rua também tem esse papel. Né? De certa forma, é, a gente agora, os artistas que estão agora pintando nas ruas, eles estão marcando o um momento da história. Né? Isso futuramente será entendido de outra maneira será pesquisado, será terá uma compreensão maior sobre todos esses aspectos, né? E o conhecimento, como por exemplo atrás de você aí, que eu estou vendo uma obra do Banks, né? É tá Onde né? Você vê que não é uma questão de tamanho também. Você falou, pô, mas você pinta murais enormes. Tudo bem, mas isso significa pouco para mim nos dias de hoje. Eu posso pintar uma obra muito pequena um significado muito mais relevante do que um prédio de 100 metros de altura, como é o eu já do, É o caso do, até do, do, é, do oxigênio, né? Que você fez aí, que é um com certeza! Você consegue carregar e teve um impacto incrível. A obra coexistência, quando eu fiz a primeira vez, ela é uma obra de 2 metros por dois metros, e depois eu fiz um mural com ela, né? Uhum. É, e até coloquei nesse mural coexistência uma caixa de correio. Quem vê esse mural tem uma caixa de correio pequenininha escrito ali, cartas para Deus. É, então, as pessoas vão ali e colocam cartas ali é, é, com pedidos, tô, tô... enfermidade, um monte de coisa ali da situação da pandemia e tal. Então, eu sempre gosto de buscar essa relação com o significado da obra. sabe? Eu, eu para mim, hoje, é uma obra, eu, no meu caso, tá? se eu for pintar algo... É, que eu não tenha satisfação, que eu não tenha prazer, que não tenha significado, que não, não tenha um simbolismo ali, eu prefiro declinar desse trabalho, sabe? Assim como eu tenho declinado de inúmeros convites internacionais, sabe? Então, assim, é, quando eu tenho a licença criativa, não que eu não dê a liberdade para quem está me convidando ver o que eu estou produzindo e tal, eu, como eu te falei, eu apresento várias propostas, sabe? Mas, assim, eu não mudo o meu princípio, aquilo que eu acredito, é, os meus valores, só para poder estar em determinados lugares, entendeu? Eu, eu não aprendi assim. E outra, eu tive pouquíssimo incentivo, ou nenhum, é, as portas que foram se abrindo com o meu trabalho foi através do próprio trabalho mesmo, sabe? Então, assim, as perspectivas que a arte me trouxe. Poder estar em tantos lugares do mundo, é, visitei os grandes museus do mundo, sabe? Isso é fantástico, é uma experiência incrível, né? Pude estar é, estive com grandes artistas também ao redor do mundo, que eu admirava. É, então, você imagina... É, por exemplo, eu fui para a França. Lá na França, eu encontrei uma equipe chamada City Creation. Os caras são veteranos, eles pintam aqueles murais de trompo oil, sabe? É, toda a Europa. Então, eu já via isso nos livros e tudo mais, mas eu fui no ateliê dos caras lá. Pude é. ver como eles trabalham, como eles produzem tudo isso. Então, assim, é, eu aprendi dessa maneira, com o trabalho, com dedicação, com o esforço, sabe? Então, tem gente que... Teve um cara que um dia desses falou... Ah, mas você não é exemplo, você não é exemplo... Bom, primeiro que eu também não quero ser exemplo, não é questão disso, mas eu estou falando que a pessoa me, me disse. É, eu estou na periferia, não tenho oportunidade nenhuma, e você viaja o mundo inteiro, tal, tal, tal, tal. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, a mesma, infelizmente, infeliz, eu digo isso infelizmente mesmo, porque a mesma situação que eu vivi há 30, 40 anos atrás, ele está vivendo hoje. Né? Então, você vê, entrou governo, saiu governo, a situação permanece muito parecida. Né? Então, ele não tem muitas oportunidades. Mas eu falei para ele, eu também não tive. Né? Ah, mas você está no mundo todo. Mas eu me esforcei, eu me dediquei, eu batalhei, eu sigo batalhando. Batalha também, se esforça também. Então, assim, é, é fácil estar em todos esses países? Não, eu estou longe da minha família, longe do meu filho, eu não falo inglês, eu tenho uma intolerância alimentar gigante, porque eu tenho um problema de intoxicação de metais pesados, eu não posso comer nada com leite, nada com glúten, vários alimentos eu não posso comer. Então, assim, é, é, muitas vezes o resultado da obra em si tem um bastidor, né? E, e é interessante as pessoas entenderem isso. Quanto mais difícil maior a oportunidade que você tem de estudar, de se esforçar, de batalhar, de alcançar os seus sonhos. né? Então, assim, tá fácil para mim hoje? Não, não tá fácil, só é diferente lá de quando eu comecei. Mas eu morei, por exemplo, em Nova York eu pintei 20 murais em Nova York. Isso foi simples? Não, eu estava doente durante esse processo, com esse problema de saúde que eu tenho. Eu estava doente, mas eu estava lá. Eu fui para lá, eu passei pelos processos, é, é, no final disso tudo, é, é, eu tive um prêmio lá de cidadão novaiorquino. Por exemplo, o maior mural de Nova York, de Manhattan hoje, eu que produzi também nessa questão de maiores murais. né? A escola onde estudou o dia michel Basquiat. Lugares incríveis. Eu, eu, eu, Depois desse painel que eu não havia feito, eu fui lá e fiz do World Trade Center. Então, se você caminhar na frente do World Trade Center hoje, no local onde eles estão construindo a segunda torre, tem um painel enorme que eu fiz é, é, em homenagem às mulheres também dos cinco continentes ali e tal. É, tá lá, foi fácil fazer isso? Não foi fácil, entendeu? Tem toda uma história, toda uma logística, todo um estresse envolvido, toda uma burocracia para conseguir pintar esse painéis no World Trade Center. É, só Deus sabe o que eu tive que passar no sentido de isso não pode, isso não é... Isso não, não, é, não pinta esse pedaço, não pinta aquele. Quando eu negociei com os caras para pintar, o painel era liso. Quando eu cheguei lá para pintar, tinham quatro containers na frente do painel que eu ia pintar. E aí? Eu desistia ou eu continuava? Então, assim, há uma diferença, sabe? E hoje é, você consegue estar conectado a artistas do mundo todo muito rápido. Né? Então, você sabe o que alguém está pintando na França, na Espanha, no Japão, você está vendo. Quando eu comecei, eu não tinha nada, zero, entende também? Não tinha alguém que eu olhasse e falasse, pô, olha que legal, esse cara fez isso e fez aquilo. Então, assim, eu nunca pintei por grana, eu nunca pintei por nada disso. Eu pinto porque eu gosto de pintar, senão eu já teria desistido há muito tempo, entendeu? Então, assim, a minha referência... É, é, na pintura é o trabalho. né? Tanto é que eu entrei, já falei isso em algumas entrevistas, mas só para pontuar aqui, já tinha mais de 20 anos de idade, quase 30 quando eu entrei no, no museu. Não tinha entrado no museu antes, não tinha referência nenhuma. Então, eu não tinha conhecimento. Pô, quem é Gustavo Clint? Quem é X? Y, eu não tinha nem nada, entendeu como é que é? Então, assim, o meu desenvolvimento foi totalmente na rua nesse aspecto, né, e, e, e glória a Deus por isso, Sou, acho que foi fantástico isso para mim, assim como é até hoje, sigo não falando inglês, né, é fácil? Ah, não, não é fácil, mas é minha origem, né, é, se você não souber aquilo que você é, você também não vai saber para onde você vai, então é necessário ter um autoconhecimento, para poder desenvolver o trabalho artístico também. Acho que faz parte, né? Cobra, a gente estendeu aqui alguns minutos, aqui é uma hora que eu tinha prometido falar com você, eu vou te agradecer imensamente. Obrigado. Mas... Cara, foi uma, uma aula aqui que você deu, super ah, simpático acho... Não, foi <risos> incrível mesmo, acho que o, o seu trabalho é muito legal, a gente é muito fã. Re... Vou reiterar, trabalhos como o seu ajudam a mudar a cidade, transformam a cidade num lugar mais humano, mais colorido, e você deu exemplos aqui que acabam até salvando vidas aí, porque a arte, a arte tem esse papel e te falar, cara, que é isso, você pode não falar inglês, mas sua arte é, é, é como se fosse uma linguagem universal, é entendida em qualquer lugar do mundo e obrigado também por levar a arte brasileira para fora, você é um belíssimo representante, valeu mesmo muito obrigado, cara, eu vou, vou te passar a palavra para você encerrar aí, fica à vontade não, eu agradeço, eu agradeço a oportunidade. É, quem quiser acompanhar mais os processos que eu estou fazendo, geralmente eu posto no Instagram, que é Cobra com K Street Art, tá bom? O que eu desejo para vocês é cabeça erguida, fé em Deus, dedicação, é, superação, acreditar no trabalho, com certeza, né? E vamos junto, vamos para frente. Obrigado aí por me ouvirem, pessoal. Cobra, só não desliguei não, que eu já vou falar com você assim que a gente desligar os tá holofotes aqui. Deixa eu só encerrar. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. É. é isso aí. Esse foi o Cobra. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Fiquem atentos ao arte fora do museu. Valeu.